Eu venci a disfunção erétil, e você também vai vencer. Quer saber como? Fica comigo até o final. Vou te ensinar um Viagra natural, para acabar com a disfunção erétil. Se é novo por aqui, se inscreve no canal meu amigo. Sou um especialista em dinâmica sexual, todos os dias posto vídeos de alto valor. Esse canal é focado na saúde do homem. Ativa o sininho, para ser notificado, quando sair vídeo novo, ok? E dar o um joinha para estar ajudando o nosso canal a crescer mais e mais. Como você, também sofri com impotência masculina. Seu quanto isso é horrível. Sofri muito, quase perdi a mulher que amo. E hoje, estou curado. Isso graças a um método 100% caseiro e natural. Vou te ensinar uma receita de um Viagra natural. E no final do vídeo vou te dar o um cheque-mate para resolver ainda hoje o problema de disfunção erétil. Então meu amigo, pegue papel e caneta. Hoje você vai exterminar esse fantasma que não assombra só você, mas também 53% dos homens do mundo inteiro. E essa receita é conhecida como, o Viagra dos Índios. Já ouviu falar da planta Murapuama? Ela é nativa na Amazônia. Os povos indígenas ao longo do Rio Negro, usam o chá da raiz e a casca da árvore, como um afrodisíaco natural. E já foi feito testes, de homens que consumiram essa planta na forma de chá. Tiveram bons resultados contra a impotência sexual. A raiz da muirapuama, é fácil de encontrar nos comércios de produtos naturais. O modo de preparo é simples. pega 500 ml de água fervente, acrescente 3 colheres de sopa da raiz de muirapuama, e a doce com mel de abelha. Ao esfriar, deixe repousando na geladeira, tome um copo de 200 ml em jejum, durante 8 semanas. Decorrente ao tempo. Você irá começar a sentir melhoras. É um pouco demorado, mas tem um segredo onde você vai dar um cheque mate na impotência em poucos dias. Eu conheci um método caseiro que me ajudou a acelerar o processo. Tomei o chá todos os dias sem errar e segui o método corretamente. Super prático e 100% eficaz. Em menos de 28 dias, me curei da disfunção erétil. E hoje, meu amigo, você irá vencer esse problema de uma vez por todas. Vou deixar na descrição desse vídeo, o método que me ajudou a reverter a disfunção erétil em questão de dias. Clica lá meu amigo, e corte esse mal pela raiz. Tem ereções fortes como diamante? E comenta aí, se você conhecia essa raiz, ou já resolveu sua impotência com o método caseiro abaixo. E não esquece de dar um joinha, um forte abraço. Fica com Deus.